Salve, salve, nação de brincantes! Eu sou o Vonney Paulo Guaranha, um especialista e um brincante 25 horas por dia. Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade, a importância e os impactos que o brincar causa na sociedade e no dia a dia, desde os pequenininhos até os mais altinhos. Mas para isso, vou convocar a vocês para que ao final desse vídeo vocês mentalizem, Atividades, cinco ações, cinco experiências que vocês tiveram na vida em que vocês perderam a noção do tempo e que foi muito prazeroso, que foi muito gostoso, e que vocês falem assim: puxa, isso acabou rápido. Pode ter sido uma viagem, pode ter sido uma comida, pode até ser algo relacionado de estar com a família. Com certeza, dentro desses cinco mentalizações que vocês irão pensar, algo vai estar relacionado sobre o brincar. Brincar com alguém, brincar com alguma coisa, com um objeto, com um brinquedo. Sabe por que, que vocês vão falar isso? Porque o brincar está relacionado com a motivação, com a diversão, com o envolvimento, com a alegria, com a ludicidade e com a ludicidade. Vocês sabiam que o brincar é um direito adquirido da criança e do ser humano? Ora, as bolas, se é do ser humano, por que eu deixei de brincar nesse tempo? Porque a gente cresce, a gente amadurece, a gente cria responsabilidades e não administra o nosso tempo de uma maneira prazerosa, lúdica e recreativa. O brincar é ser permitido. É espontâneo, é ser livre, desde que você faça qualquer coisa, que pode pegar uma colher e brincar como se fosse um jogo simbólico, um lápis e transformar num aviãozinho, ou com um brinquedo, que a gente pode interagir com as outras pessoas. O brincar é mágico, o brincar é fantástico. Por isso, eu convido a vocês, a partir de agora, a conjugar o verbo brincar com mais frequência no seu dia-a-dia. Dia. Eu brinco, tu brincas, ele brinca. Nós brincamos, vós brincais, eles brincam. E para finalizar esse nosso bate-papo, eu vou brincar. Opa, gosto de escolher esse jogo aqui. Hum, quebra-cabeça. É uma ótima atividade para trabalhar a mente e interagir com os nossos amiguinhos e com os nossos familiares. Experimentem. Façam um dos jogos geracionais, entre várias gerações, momentos divertidos de brincadeira. Vem comigo, vamos brincar! Oba, vamos lá, vou abrir aqui o jogo, fazer aqui, vamos brincar direitinho e fazer.